Shalom! Trago hoje uma palavra, uma análise de um assunto um tanto quanto complicado e difícil né? do ponto de vista eh, literal ou natural, se analisarmos a partir desta via. Mas eu queria fazer uma análise no ponto de vista espiritual, buscando passagens bíblicas para dar aqui alguma sustentação, alguma clareza eh, daquilo que é o assunto que trago hoje aqui neste, neste vídeo. Há um certo homem que se diz homem de Deus, que se diz profeta, mas que o que ele diz nas suas profecias eh, são coisas muito bem fora da Bíblia ou seja, não tem respaldo bíblico e calar-se diante deste, desta questão vendo o povo sendo enganado desviado nós que já conhecemos uma certa verdade da palavra de Deus eu acho que não fica bem na fita, por isso eu tomei hoje pela graça de Deus, esta ousadia né de falar e debater sobre este assunto. Ele entrega umas certas profecias que não estão de acordo com a palavra de Deus. A Bíblia diz que a profecia ela é para edificar, para exortar e consolar. Isso no Novo Testamento, na dispensação da graça. A profecia aponta para Cristo. Cristo é o Filho de Deus, uma profecia que não aponta para Cristo, ou seja, que não revela Cristo, não revela a palavra de Deus, não revela o Filho de Deus, não revela a justiça e o amor de Deus, a graça de Deus, ela é descontextualizada é, com a realidade da graça. É por isso que eu trago este, este, esta análise para que juntos possamos, então, entender aqui este, estes pontos, mas eu gostaria que vocês assistissem primeiro o vídeo deste certo profeta entre aspas, para depois também poderem então ter aí alguma base eh, nesta análise que eu depois farei. Cerração dia 18 de agosto. Sou eu. Você? Sim. O okay, quero falar contigo? Dá uma salva de palmas para Jesus Cristo. Profetiza, Pai. Teresa Teresa Ferrão. Você é uma babá interna? Sim, sim. Qual trabalho você faz? Ba babá interna. Babá interna. Sim. Tipo, cuida de criança? Sim. Dentro do de um cubículo? Sim. Hein? Sim. Estás a cuidar de uma criança chamada Joel? Sim. O nome da mãe dele é Augusta? Sim. Hum. Aquele mundo é tipo quilômetro. Sim. Não é tipo equilômetro. Sim, sim. A custa te deu 500 mil para você segurar e guardar. Sim. Pegaste aquele dinheiro decidiste ir com ele na tua casa. Sim. Ao chegar com ele na tua casa, meteste embaixo da cama. Sim. Porque na tua casa vive você, vive o teu marido Afonso e vive o teu filho Sebastião. Sim. Esse teu filho tem 17 anos. Sim. Só aquele miúdo como já da roubar já mexe, bocado, bocado. Não precisa mexer, não precisa. Aquele teu filho como anda roubado, bocado, bocado. Então você e o teu marido estão a dizer que é o teu filho que roubou. Sim. É? Sim. O amanhã como você tá assim, a tua chefe já te falou que vai ir para responder processo. Sim, sim. Na segunda-feira porque ele não quer acreditar. Sim. Que Olha você, Que você tirou os 500 mil quase. Sim. E aqueles 500 mil quase ela está precisando com urgência. É verdade. E você está metendo peso no Sebastião, que o Sebastião que roubou. Sim. Agora vou vos mostrar o que, que significa Deus responder a pessoa. Uh -huh. O Sebastião não roubou absolutamente nada. Que tirou o dinheiro o povo do teu marido Afonso. Uh -huh. Espera. Espera. Eu sei que você não vai acreditar, porque vocês quando já amam muito e começa a me dar de um beijo, perde a rede. Mas vou te explicar o que ele quer fazer com os 500 mil. Ele tem um RAV4 que ele comprou recentemente, é cor preto. Sim. Porque ele quer mudar as jantes. É? Quando você vai chegar no cubico, abre só aquele boot. O dinheiro está embaixo daquele pneu de socorro, está embaixo assim, embaixo. Ah, ah, ah. Abre o seu vai encontrar o dinheiro. Nove meses! Na barriga da mãe dele! Só para profetizar! Profetiza! Hey! Ei! Oh my god! Tá <laughs> chorando? Olha pra mim, dá chorar aqui, me fala aí. Dá chorar aqui. Hã? Acusai tanto meu filho, minha é? mãe. Hã? É? Acusai tanto meu filho, chamei minha mãe, acusaram tanto, acreditamos que foi ele. <risos> Escuta, pra mim te contar outra coisa que eu não queria contar, mas eu, como sou pai do fundamento, tenho que falar. tua amiga te falou assim como você tá para ir responder processo de manhã quando você vai voltar de tarde vocês tem que ir no nunca na casa do um senhor que ele conhece vão mandar doença na pessoa que fez aqui sim a doença não vai vai parar mesmo na cabeça do teu filho porque o teu marido também banhado é ele se lava porque estou vi que ele é do ui estou é de onde é do ui sim é? sim é? É Luis. Ele anda se lavar por causa da proteção, porque ele faz aqueles táxis aí, baqueta, baqueta, baqueta, baqueta, baqueta. Ele anda banhar para proteção. Aí está o vídeo e <risos> que conclusão é que tu tiras, meu irmão? A Bíblia diz que o Espírito de Cristo, a, o, o Espírito da profecia é Cristo. É, a profecia é para revelar Cristo e Cristo. É o filho amado de Deus. É para revelar o amor de Deus para nós. A profecia aponta para Cristo. Esse tipo de profecia ali glorifica a Cristo, glorifica a Deus em quê? Não vi nada ali que glorifique a Cristo. Não vi nada ali nesta profecia que aponte para Cristo. O que eu vi é um homem cheio de ego, né, inflamado pelo ego... E dando então o seu show e o povo, como não conhece a verdade, o meu povo sofre por falta de conhecimento. Acorda ou tu que dormes, desperta ou oh, tu que dormes. A profecia é algo muito mais sério, aponta para Cristo, a profecia é Cristo. Não é para esse tipo de brincadeira, parece mais adivinhas do que outra coisa. Esse tipo de profecia que eu vi aí de, deste homem é, é uma profecia que traz confusão, consciência de confusão, é, desunião. Agora a mulher vai acusar o marido, o marido vai tentar se defender talvez com, com, com, com um autoritarismo ou a força, vai espancar, bater a mulher. É uma confusão. Eu não estou a dizer que o que ele disse não seja verdade, mas tudo o que ele disse aí está mais para adivinha do que praticamente para uma profecia bíblica que revela o amor de Deus, a justiça de Deus, a graça de Deus, o Filho amado de Deus, Cristo. Vocês mesmo tirem as vossas conclusões. Isto não é profecia bíblica. Isto aí é confusão. Usando o nome de Deus... No caso, a igreja, né, para enganar, interter o pessoal, o povo precisa conhecer Cristo e não esse tipo de conversa, esse tipo de coisa. Eu fico aqui hoje, trago pros, nos próximos vídeos mais uma sequência para tentarmos entender e fazer análises mais profundas eh, desses tipos de profecia. Não devemos nos calar. A Bíblia diz para nós também nos posicionarmos. Então, é o que eu estou aqui a fazer. Peço perdão a todos que talvez se sintam ofendidos. Não é minha intenção ofender, mas é trazer a verdade, que é Cristo. Shalom.